Na Lactogal, somos responsabilidade, empenho e determinação. Obrigado a toda a equipa pelo esforço para dar a resposta às necessidades mais urgentes das famílias. Estamos cá a trabalhar para o bem alimentar. Na Lactogal, fazemos a diferença, porque produzimos bens essenciais. Temos 1.316 colaboradores a trabalhar para que todos tenham laticínios à sua mesa. Obrigado a todos. Estamos cá para o bem alimentar.